Bom. É uma medida que vem tarde? Vem um bocado tarde, claro, evidentemente. Como é que olha para a situação de Angola nos dias de hoje? Já está uh, fora do país, na sua carreira internacional, ainda assim é com saudade e é com olhos críticos que olha para aquilo que se passa no país? Mas sempre em sintonia com o país de origem. A prova de que Está nas músicas que eu canto, que tem a ver com Angola, não é verdade? É, e depois, estar cá fora, não cortei o cordão do amigo com a terra de origem estar ao corrente de todas as situações que passam, muito embora dando a impressão que não, porque não quero me perder no espaço informativo da política, porque ela ficou um bocado degenerada, na verdade um bocado complicada, porque para mim a liberdade é a democracia é desenvolvimento e é principalmente aquele ser africano. E o ser africano é aquela entreajuda e eu vivi isso nos primeiros 23 anos de vida. E isso que tenho acompanhado nos tempos atuais, é, pelo que tem dito na campanha eleitoral, fala-se em mudanças, muitas promessas, quer de um lado, quer do outro. Acredita nessas promessas? Mas há umas promessas mais credíveis do que outras, não é verdade? E as mais credíveis são aqueles que nunca tiveram pé no peso da política. E nós estamos à espera que isso aconteça, faz favor. Há tão Cabo Verde que, que já virou. Muitas vezes, no bom sentido, então, peraí, com governos e com partidos no poder e com tudo isso, ah, então eu sou o Cabo Verde, então e nós onde é que andamos? Sim, última salutar. pergunta, como é que vai acompanhar as eleições hoje, os resultados? Vai acompanhar em casa? Uh, uh... Vou acompanhar em casa, como não podia deixar de ser, recebendo os meus telefonemas, os meus contactos, na é verdade, comendo um bom piteu não é? e, sobretudo, receber as informações que vão vir de tudo o que é canto, na é verdade para falarem deste grande evento que para os angolanos é muitíssimo importante e que desta vez o bom senso funciona. Ah, sim, sim. Bonga, muito okay. obrigado, obrigado chegou também. aqui bastante sim, cedo já falou ah, ah, é... É... Não, não, não. Meu, meu, frente, frente. Não, não, não. Agora a orda, a orda, não pode aqui, né? Exato. I'm not going to